E para nos ajudar com o tema de hoje, temos connosco o Pedro Bizarro. Olá Pedro, muito boa tarde. Bem-vindo aqui Tânia. ao nosso espaço workshop da casa. Obrigado, Tânia. Pedro, não sei se quer falar um bocadinho primeiro, uh, de, antes de passarmos já para as escolas, assim um hum. bocadinho da, do, de, do que faz e da aula Ok. Hum, portanto, meu nome é Pedro Bizarro. Eu trabalho na Saudal. A Saudal é uma empresa belga, originalmente uhum. belga, neste momento é uma multinacional, existe praticamente em 140 países, portanto, praticamente por todo o mundo desenvolvido. Foi fundada em 1966 e é uma empresa, basicamente, tudo que é colas, selantes, espumas de poliuretano. Tudo Está que reunido com... na Saudal, que é a Exatamente. nossa parceira, não, é. Tudo que é produtos químicos para a construção. Pronto, e o objetivo aqui deste, deste workshop é... É percebermos que cola é que podemos utilizar para os nossos projetos, Exatamente. Não é? Porque, por exemplo, Pedro, agora eu vou à Leroy Merlin, sou uma cliente e encontro uma panóplia enorme de colas e fico, ok, agora que cola é que eu vou utilizar para o meu projeto? Como é que eu consigo perceber que tipos de colas é que eu devo utilizar e para que materiais? Exatamente. Pronto, de facto, quando se entra ali numa, no corredor das colas... Ficamos assustados. Há, de facto, há de facto ali uma quantidade bastante grande. Como escolher a cola, eh, depende, como, como tudo na vida, depende, não é? Depende do, do que é que vamos colar. Bah, de, depende de várias coisas. Eh, depende da superfície, não é? Bah, depende é madeira... da superfície, depende se, primeiro, quando queremos colar qualquer coisa, depende se estamos a falar de colagens pequenas ou se estamos a falar de grandes ah, áreas. Ah, também temos que ter isso em consideração. Bah, Sim. Depende se, as, se as, uma coisa muito importante, se as peças encostam uma à outra perfeitamente ou se temos que preencher folgas. Ok também depende se estamos a falar no exterior, no interior, uhum. se vai estar em contacto com a água, há uma série de, de, de características que nos fazem decidir que tipo de cola usar. Por exemplo, quando estamos a falar de colas, ou melhor, de peças peças pequenas que encostem na perfeição uma à outra. Que não precisa de ser vedado nem nada, não é? Exatamente, podemos usar uma cola que se usa muito, aquelas colas de cianoacrilato, por exemplo. São o quê? aquelas colas pequenininhas, aquelas colas, não é? Que, no fundo... Este tipo de colas, colas okay. de cianapilato, colas sim. rápidas, colas que, que se, se colocam e que em segundos faz, fazem a colagem. Essas colas aí só precisamos de utilizar mesmo, que não precisamos de preencher nada, é só colar uma superfície à outra, coisinhas pequenininhas, Exatamente. não é? Tem, as peças têm que encostar perfeitamente uma à outra, não pode haver folgas okay. entre elas. Okay? Quando estamos a falar de áreas grandes, ninguém vai colar um painel com uma cola destas. Oh, pois, é... nunca mais temos daí! <risos> <Exatamente>. <risos> Quando estamos a falar de áreas grandes ou quando estamos a falar de peças que, que não encostem na perfeição, Sim. imaginem colar... olha, por exemplo, isto aqui está parafusado, mas imaginem que queremos, queríamos colar isto aqui. O ideal era utilizar uma cola destas em, em cartucho, este tipo de colas em cartucho. Que tem mais quantidade, não é? Exatamente. E, e cola melhor. E permite preencher. A gente aplica um cordão de cola e depois permite preencher as folgas, a pressionamos e, e fazemos a, a união de, das peças e garantimos que uma peça fica eh, unida à outra através da cola, no fundo o objetivo é esse. E depois também temos de atenção o material que vamos utilizar, porque essas pequeninas Exatamente. dá para utilizar em vários materiais, mas depois cada um destes dá para vários tipos de materiais, não é? Exatamente, depois também conforme o tipo de material podemos utilizar. Claro que há algumas que dão para, também para todos os materiais, mas depois também entra aqui a questão de, às vezes não... Não é preciso ir caçar uma mosca com um canhão. <risos> claro. Não, se não precisamos de uma cola sim, super boa só para colar uma, uma coisinha. Exatamente, portanto, podemos utilizar... Fino. Há colas mais económicas que também se podem utilizar que não, para colagens também mais, mais simples. Muito bem. Então, se quer lá, Pedro, não sei se quer começar não. já por falar primeiro das superfícies que podíamos colar ou se quer já começar, por exemplo, pelas colas de montagem. porque Qual é que é a diferença entre uma cola de montagem e as outras colas? As colas, o termo colas de montagem é utilizado para, para colas que na verdade funcionam quase como uma cola de contacto. Ah, Basicamente okay. todos nós conhecemos a, a, a, cola a tradicional contacto. cola de contacto, se aplica a cola de um lado, cola, cola do, do outro, outro, deixa secar e okay? muito se As colas de montagem, o prego líquido, também que eles chama prego líquido, são colas que, em que fazemos uma união desse género, mas aplicando apenas de um lado uhum. e depois, ao pressionar a peça, fazendo transferência da cola para o outro lado. E acabamos okay. ficar com a cola que é dos a ficar dois, dois lados. Dos dos lados exatamente. E ficamos com a cola dos dois lados. Okay? Então, falando aqui da, da, destas colas que temos aqui para apresentar, uhum. começando por esta. Esta é uma cola... Primeiro... Que termos, é uma cola de montagem, não é? Em termos Essa de colas é montagem. de montagem, na verdade, nós temos, temos aqui três, três colas. Ok. Que é esta gama fixa mais, que isto é uma gama. Com estas três colas conseguimos eh, cobrir todas as necessidades de, de todas as colagens que se fazem com colas de montagem. Muito okay? bem. Já vamos falar de cada uma delas, começando aqui por esta. Esta é o próprio nome dela, diz fixa mais, cola de montagem materiais leves. Mas essa uh, tem aí com aqui, fibras, luz, ou seja... Eu... Sim, é... a própria formulação dela é, é, é constituída com fibras. Com fibras, muito bem. Exato. isto depois dá-lhe um, também uma característica é de portanto Poderíamos utilizar, por exemplo, com esferovites, para sancas, Exatamente, Porque, é? para que é que utilizamos isto? Tipicamente é isso, para, para tipicamente as chancas que, que se coloca por muito exemplo, por cima das paredes. Nos, nos tetos, para colagens, e vamos fazer aqui uma, uma colagem para Obrigado. painéis decorativos, enfim, há uma série de... De, de aplicações típicas para este tipo de cola começando por esta questão eu, que Bom, ainda vou não... aproveitar Pedro, temos aqui Sim, já a primeira posso. questão Vou colocar, já agora agradeço a quem esteja a colocar questões. A senhora Rosa estava a a perguntar. Gostaria de saber qual é a melhor cola para colar um espelho no azulejo. Vamos também falar sobre isso, não é? Sim, exatamente. Portanto, fique desse lado, acompanhe que nós vamos ter a resposta aqui para esta pergunta. É, ah, é já a porque disso. Porque ainda não estamos nas escola de montagem, não é bem o que a senhora pretende. Pois exatamente, não. Já, já vamos depois chegar a essa. Fica atenta, senhora Rosa. <risos> hum, primeira questão, ab abrir, estes, abrir este tipo de cartuchos. Isto? o ide... claro há quem use um xato mas o ideal é utilizar esta esta ferramenta isto é uma coisa podemos compram... utilizar também não. pode -se. é, é sempre mais dizer, perigoso é? okay. isto existe isto é uma coisa que se compra uma vez e dura uma vida inteira e só exemplificar como é que isto funciona isto basicamente tem duas dois pontos de corte uhum. e este que tem aqui um protetor para que ninguém se magou aqui no no, no bico e tem aqui uma lâmina em que, no fundo, o que nós fazemos é encostar isto aqui no. no fundo, para abrir, para abrir este bico. Tem a medida aqui, certa, não é? Exatamente, é rodar, está aqui na medida, espetamos Boa. e rodamos. Okay. E ao rodar, fazemos o. cortamos o, o orifício para sair Boa. a cola. E o outro corte que se tem que fazer é, é no bico. Portanto, ah, eles... é verdade, porque há muita gente que depois tem dúvidas também de fazer o é. corte... Eles, na verdade, já têm, já têm aqui um buraquinho, mas isto uhum. não é suficiente. A gente quer, quer fazer um corte adequado também àquilo que vamos colar. Muito bem. Poderemos precisar de um cordão maior, menor, isto também tem a ver com, com a colagem que vamos fazer. Em geral, ele tem aqui umas marcas. Vou é cortar, numa, não é? Pomos aqui uma delas. Vamos aqui, este é tipo de glutina e fazer o corte. Depois coloca-se aqui e atarrachar. Muito bem. Depois o que às vezes costuma também causar um pouco de questão é como é que agora coloca o cartucho ali na pistola, não é? Exatamente. A questão de... de colocar o cartucho. A pistola basicamente funciona. Tem aqui um... um... Um elemento para destravar, destrava-se, puxa-se isto atrás. É só colocar. E o é só pousar. É só pousar aqui o bem. cartucho. E agora volta-se a destravar, encosta-se. Muito bem. E depois é só dar. A agora é só é, é só pressionar. E vamos começar por, por aplicar, fazer já aqui uma aplicação. Boa. Qual é que é a forma ideal para fazer essa aplicação? pois a pessoa tem a pistola e fica aí, agora como é que eu colo isto? Pronto. Não é? Depende do formato da peça. Neste caso, que temos este, este tipo de senca, no fundo nós podemos pôr cola aqui e aqui. Esta zona aqui não interessa, que não vai não estar vai em contato. É? Portanto, basicamente, eu diria que aqui que se coloca um cordão... Em cada um do lado, dos lados, não é? Sim, exatamente. Não precisa de ser... Aqui, como a peça é bastante leve, na verdade não precisa de ser um cordão contínuo. Ah, Pode bem. ser este aqui, agora depende um bocadinho da experiência da, da, da, do, do, do Do utilizador. Do utilizador. Uh, se tiver mais mais rec... a peça de facto uma leve é fácil. Pronto. Isto aplica-se até ele começar a sair. Ah, se ah, obrigado. Okay. Se quisermos fazer, eu até vou fazer aqui deste lado só por, só por, por pontos. Posso, posso fazer assim só por zonas? Só para vermos a diferença que poderíamos é. também colar não é? Uma, uma coisa que se, que se pode... Convém ter cuidado, não pôr muito na ponta, porque depois ao esmagarmos, para evitar que, que, que esborrate para fora, quando, uhum. se tivermos pressão, depois temos que limpar. Uma vez tendo aqui a cola aplicada, é só encostar e, e pressionar. E fazermos a colagem. Eu vou pôr aqui um bocado acima, que é para... Pressionamos pressionar e, pressionar, e pressionar bem. ele fica. Quanto tempo mais ou menos agora teríamos de deixar aí para ficar com a colagem... Mesmo, mesmo coladinho. Ele, na verdade, para ficar com a colagem final, demora entre 24 a 48 horas. Okay? No entanto, a, a força que ele tem, a força inicial, é mais que suficiente para segurar a peça. Ah, então podemos deixar assim? Vamos deixar assim, Eu que, ela já, que ela já não sai dali. Ah, ali, boa, boa. Okay? Então o agarre é, é bom, é logo o inicial. agarre é imediato, aqui. exatamente. Muito bem. Muito bem. Isso é algo que também se, se pretende numa cola de montagem, que tem um bom agarre inicial, para, para segurar as peças. verdade seja dita que esta é leve. Esta é leve, portanto, porque, teríamos que teríamos é aqui à vontade. Uma outra aplicação, tipo, que estes painéis de, decorativos, que às vezes são esferovido, ou materiais também relativamente leves, mas em que temos uma área maior. Por exemplo, aqui o que é que, o que, é que se faz? Fazemos uns cordões, em princípio eu diria uns cordões verticais, okay? e em que fazemos um mais, mais perto da ponta, Porquê que, em, porquê que faríamos neste caso aqui cordões verticais? É sempre uma, uma boa política fazer cordões verticais preferencialmente. Porquê? Porque okay. quando. Quando encostamos a, à parede, o. Um... Portanto, quando encostamos quando... à parede é preciso ficar já aqui um espaço, é? Quando encostarmos à parede, isto vai ficar. a cola vai ficar esmagada, correto? Uh, há duas vantagens em serem assim em verticais. Por um lado, há, se, a, a peça enfim, pode não, não ficar nem sempre completamente encostada à parede uhum. e permite sempre alguma circulação de ar. Principalmente okay. depois, quando falamos de espelhos, como a dona Rosa estava a perguntar, sim, a questão dos espelhos. Não de, quando tivemos a falar é? dessa, dessa questão, é, em casas de banho, principalmente em situações em casas de banho, onde, há, onde pode haver locos, águas, é? onde pode haver condensações de água que escorrem. Isto permite que a água, que eventualmente haja escorra e não, fique, e não fique acumulada. Então é, é importante que haja uma circulação de ar entre, entre as peças? Também ajuda, ajuda a oh, secagem. Ok, muito okay? bem. Muito é bem. Uma, uma questão em relação a estas colas de montagem em geral, as colas de montagem, eh, é convém que uma das partes seja porosa, uma das superfícies. O que é isso de uma superfície porosa? Superfície porosa é que tem alguma capacidade de absorver, de absorver água. Ok, portanto, Isto... seriam o quê? Materiais, tipo madeira... Madeiras, exatamente, uh... o próprio reboco de uma, de uma parede. Portanto, o não Mesmo... porus é os vidrados, é azulejos, os espelhos, ok. Exatamente. Isto, no fundo, estamos a falar de colas aquosas. Que se, esta cola, a secagem dela é por evaporação. Portanto, a partir do momento em que a gente a vai a vai colocar, ela começa a água está a evaporar, e deixa depois de este pastoso e passa a estar um, um, uma massa que faz a, faz a colagem, no fundo. Muito bem. Okay? A colagem mesmo é chegar aqui e é fazer a mesma igual, coisa. pressionar bem. Pressionar bem, de forma a esmagar também a cola. Pedro, aproveito e tenho aqui também já mais uma questão. Qual a passa. cola ideal para revestimentos de parede e de peladura? Revestimentos de parede e de peladura? Prestamentos de parede, Cimentos de parede, não sei se será Aquilo... os azulejos, ah, mas bem, um Nós, pelador... Por exemplo, temos situações em que queremos colar o um, um, colar placas, as placas na, numa parede, pode ser um peladura ou quê para, para, para colar na parede. Por exemplo, quando queremos meter algumas casas que têm para tapar azulejos, por exemplo, não sei se será essa a questão. Pode, pode, pode ser. Aí nós podemos utilizar de facto este tipo de colas também. Ok. Há uh, outra solução, que são umas espumas adesivas, que acabam por ser mais rápidas, como estamos a falar de, grandes de painéis também, grandes, né? às vezes é mais fácil utilizar um, um tipo de espumas de, de, de poliuretano, mas não expansivas que fazem uh, esse tipo de colagem. Muito é. bem, mas já agora pedimos à senhora caso não seja este o revestimento que estávamos a... conseguimos aqui perceber faça uhum. novamente a questão que nós iremos responder. <risos> e aproveito também já agora também uh, para, para dizer que nós o La Merle, regressou finalmente aos workshops da casa presenciais, portanto caso queira fazer inscrição nos nossos workshops nas nossas lojas, pode fazê-lo através do nosso site www.la clique em ideias e projetos depois, volta novamente a clicar em aprender com os Especialistas e terá todos os workshops que estão ativos para inscrição nas lojas, todas as, todas as nossas lojas, tanto no Norte, como no Sul, como uh, aqui em Lisboa. Portanto, esteja à vontade e aqui em Setúbal, como estamos aqui em Setúbal, Exatamente. esteja à vontade para fazer a sua inscrição e venha ter connosco até às nossas lojas aprender também, que é importante também, não é? Exatamente. Esta passagem de conhecimento. Sim, que... Isto, nós estamos a falar destas colas e isto é uma pequena gama das colas que existem. Que... que também pode ser um possível workshop, já tivemos alguns workshops presenciais aqui também de, de colas, portanto, esteja à vontade para ir investigar o nosso site. Pedro, o que é que vamos Muito agora bem. colar ou... Oh... Como há pouco vos dizia, esta é, é uma cola de montagem, montagem pensada não é? para materiais leves, nós chamamos de materiais leves, ligeiros, portanto, materiais que não têm grande peso. Quando temos peças mais pesadas... Sim. Ou seja, isso, isso diz mais ou menos qual é que é os quilos que dão? Ou diz só que é leves e... Estamos a falar normalmente de, de, de materiais tipo esferovites ou materiais de pouca densidade. Pouca, Quando estamos bem. a falar de materiais mais pesados eh, existe uma ou outra eh, enfim, eh, em termos de aspecto similar a esta mas que, fa, que refere mesmo a materiais pesados. Ah, esse até diz aqui 250 é. quilos, não é? Isto na verdade aguenta... E aqui estamos a falar já de algo bem pesado, aguenta numa colagem eh, na, na vertical, aguenta até 250 kg por metro quadrado. Ou seja, se enchêssemos um metro quadrado todo com cola, se preenchêssemos totalmente com totalmente cola, peça. conseguíamos ter uma força inicial, portanto logo o garra inicial de 250 kg. Oh, ainda dá para, para bastante Sim, material. É bastante, é bastante. É bastante. <risos> hum... Portanto, também temos de ter atenção quando vamos escolher as colas. Quais é que são os Sim, que estão a os exportam, materiais é? que vamos que vamos colar, no fundo, saber o que é que vamos colar. Claro, depois de, nós também depois 12 os cordões que precisamos. Imaginem, eu utilizei aqui uns quantos cordões, mas poderia ter utilizado mais, já para me permitir. Quem já dá uma, uma para ter mais, mais pesado? Uh, agarra mais o, o peso, muito bem. Uma coisa importante neste neste produto neste nesta cola de montagem dos materiais pesados é a canula. Se repararem, a canula é diferente desta. Ah, pois é. Esta é uma canula. Tem... esta já vem pré-cortada okay? eu cortei eu cortei aqui a, a parte do bico Esta aqui vem fechada mas aqui esta cânula já vem pré-cortada isto é típico de colas em que pretendemos eh, definir a quantidade que lá vai ficar ou seja aqui como estamos a falar de materiais mais pesados nós queremos garantir que vamos deixar a quantidade de cola correta no material muito bem eu vou explicar aqui há uma, há uma diferença na, na aplicação desta cola as colas Veja, de montagem também dão para interior e exterior? para materiais dão, que estejam também no... dão algumas, estas duas são colas aquosas, são estão pensadas para interiores muito bem okay? eh, depois ali já vamos falar de uma outra cola de montagem que dá para, para exterior aqui temos uma placa de cortiça eh, e em que vamos aplicar de facto, a cola pela, pela parte de trás. Fazemos na mesma como fizemos até agora, por cordões, não é? Sim, exatamente. Vamos fazer a mesma por cordões. Rachamos aqui o bico, metemos aqui. E depois há aqui uma diferença que, que se faz. Ela como já vem a cânula pré-cortada e tem aqui um triângulo, né, que, uhum. se, que se vê aqui. O que se faz é, a gente põe o triângulo virado para lá. Nós estamos deste lado, o triângulo fica virado para lá. para lá. Ah, e é mais Colocamos redondo. isto ah. na, na vertical. O outro, o outro eu apliquei assim levemente inclinado, este não, este aplico na vertical e começa a pressionar, oh, tenho que primeiro chegar ali à, à cânula, deixa-me só pronto, já que está. Tá. chega aqui e aplico a puxar de trás e ela vai ficar já um cordão triangular aqui aplicado. Ok? Ok. Pronto, e assim é, este, é extremamente fácil de aplicar, sai-me sempre a quantidade correta de cola. E se é bom as uh, darem nos a possibilidade de sair a quantidade que queremos, porque às vezes temos medo de meter demais, não é? E aí ficamos com a medida correta. Aqui mais uma, mais perto da ponta. Portanto, neste caso, se eu tivesse no meu projeto uma cortiça, esta cola daria perfeitamente. Sim, poderia, ser, poderia ser uma opção. Mas normalmente também todo, todos os materiais que elas colam, dizem sempre também nas... Sim, exatamente. Calls, é? Sim, normalmente refere, e isso às vezes não refere na embalagem, a ficha técnica indica, indica sempre. Vou colocar, depois para ter Se espaço. É não sei, colar aqui de lado? Sim, não, para ter ali ah, espaço para, bem, ali, para, para, para outras coisas. Vou colocar lá, colocar lá aqui. aqui. Mais uma vez, o objetivo depois é pressionar bem, Depois pressionamos e estamos sempre à vontade para deixar o material ali que não há aquele risco de cair, não é Pedro? Exatamente. Pressionar-se. Conforme, conforme a peça pode-se pode -se aplicar. Enfim, é, se vocês é que até se utiliza um maço daqueles uhum. de, de, de, Ah, sim, para dar um bocadinho mais de pressão, mais não de pressão, é? Pressão, pronto. Aqui neste tipo de painéis basta basta basta fazer com a mão. Muito bem. Isto quando porque para para questão de utilizar a pistola ah, sim, é destrava-se destrava-se puxa-se puxa para, puxa para trás e, e é retirar o, o cartucho é fácil às vezes pode assustar quem nunca utilizou mas é, é, mas é eu fácil acho aplicar. que é mais que olhamos para isso e não percebemos bem como hum. é que podemos manusear e hum. Pronto, isto, estas no fundo, estas duas colas são as tais de colas de montagem de base aquosa. Aquosa. Okay? O, o, o, o que é que quer dizer com base aquosa? Tem depois de base ba de solvente também, Exatamente. É? Existe esta que vamos falar, que é, que é de base de solvente. Estas de base ah. aquosa, no fundo, o que é que quer dizer? Que o solvente que vai evaporar é água. A gente, quando aplica, o solvente que aqui está é a água que sai uhum. e, que, hum, e, e, e que evapora. Funcionam por, por Mas água. esta por ter e, a base de solvente é mais forte, é isso? Sim, pode, tem uma força inicial eh, superior e tem eh, uma forma de atuar que, que já vamos ver que é ligeiramente diferente. Muito bem. Só uma coisa que, em relação a, este, a estas colas, uma, além de serem de base aquosa e, portanto, não representarem perigosidade na... na Isso também significa que a limpeza é feita com água? Pode ser, enquanto está fresco, pode-se limpar com água. Muito bem. Muito bem. Ok? Não sei se só ver o um restinho por é, exemplo um qualquer coisa pode podemos com, uh, com, um, bocadinho com, com de água. um pano com água ou uma, uma outra uma outra forma de limpar é com esta com as toalhitas essas toalhitas são próprias para limpar este tipo de colas é isso exatamente estas muito toalhitas bem. servem para limpar as mãos mas que a pessoa pôs tem cola nas, tem mãos, cola é? nas mãos limpa muito facilmente muito bem tânia experimenta até aqui uma elas são muito um estar <risos> Por acaso não tenho cola nas mãos, não é? Mas. Uh... Eu só preciso também se arranja. <risos> posso, posso, podemos pôr aí. Tá, eu a ver, aqui, aqui eu assim também um fazer bocadinho... assim uma colazinha aí porque com qualquer um bocadinho... material. Ah, porque depois se p... eu consigo, qualquer pessoa aí em casa consegue, portanto vá. É só experimentar. Aqui, aqui tinha um bocadinho de cola de fora, vou tentar tirá-la mais, a gente chega aqui com, enquanto ela está fresca e consegue-se aplicar. É só fazer aí o jeitinho e Enquanto e ela limpa. está fresca, atenção. Depois, depois de secar seca, já não dá, não depois é? Depois é? já, então só é mecanicamente. É... só raspando mecanicamente, mecanicamente, seria o quê? Com um x-ato? Sim, ou... de alguma forma ali de raspá-la. Mas também há sempre o um perigo depois de danificar o Danificar o a superfície, exatamente. exatamente. Por isso é que convém limpar enquanto está fresco. Sempre. Uma coisa importante que eu vejo em relação a isto. Isto são colas portanto, não têm perigosidade por serem de base aquosa, e adicionalmente tem outra questão, que fala aqui nos 80% reciclado. Ah, maravilha. Os produtos, de facto, quer os cartuchos são 80% reciclados, utilizam um plástico reciclado, quer o próprio, a própria cola é feita com material reciclado. É, tem na cola até 82% de, de, dos componentes que são utilizados. Também é aqui são amiga com... do ambiente. Exatamente. <risos> Depois tem aqui a questão, há então, inclusivamente uma, uma certificação que isto tem que é com o, o, o Instituto Solar que é... Que faz esse, essas certificações de produtos um, amigos do ambiente, mas não há ali uma exigência adicional. Eles têm que ser amigos do ambiente, mas tem que ter alto desempenho. Ah, claro. E, claro. É, um, e é tem que ser esta, comprovados esta... também pelo seu desempenho. Ah, Já agora também aproveito a dizer, uh, para dizer a todas as pessoas que estão a assistir que estes materiais que nós temos aqui vendem-se todos no La Merlin e nós temos a lista de materiais também descrita de uh, no, no, no workshop e também no nosso site. portanto pode consultar para, caso queira, utilizar já uma colazinha aqui este fim de semana, num dos seus projetos. <risos> Pedro, agora vamos utilizar a que tem de solvente, não é? Exatamente. Porque é que utilizar... tem um agarre inicial mais forte por causa disso, não é? Sim, a de, a de base de solvente. no fundo, nós, os solventes são mais rápidos a evaporar, Ok. As, as, a, a água demora mais, mais a evaporar. É mais um então as de base de solvente têm essa característica de ter maior rapidez, ok? é que muitas vezes são continuam a ser preferidas por profissionais por pela, pela questão da rapidez. Muito okay? bem. E neste, este aqui, a, a diferença deles é só mesmo porque esta é a base de solvente, ou cola mais materiais do que os que mostramos há pouco? Um, sim, na verdade. É assim, o funcionamento desta cola aqui assemelha-se mais a uma cola de contacto, há pouco eu dizia-vos uma cola de contacto Quando tradicional. Quando é a cola de montagem, é a cola de de é a cola de contacto tradicional que eu vos dizia aplica-se de um lado aplica-se do outro deixa-se secar e um -se. E eu -se. se quiser colar esta, por exemplo imaginem um rodapé, um rodapé uma aplicação típica de, deste, deste tipo de cola de montagem, colar os rodapés num, numa casa Fazemos em também por tiras, não é? Sim, fazemos por tiras, ou às vezes, como aqui a peça, aqui não há esta questão do vertical, porque ela é sobre o horizontal, não é? Não vou estar aqui ah, a contrascir assim, verticais. Aqui aplica-se um cordão, às vezes. Então, nesse caso, quando é que aplicamos quando fazemos aqueles S? É, por exemplo, aqui é uma situação típica em que podemos fazer podemos este, fazer este assim. serpenteado. Oh, ok, porque, porque aqui é? passa na mesma uh, circulação do ar, não é? Exatamente, sim. Uh, se nós quisermos ser rigorosos, uma cola de montagem de base solvente como esta, uhum. nós o método correto que temos para fazer. isto... Ah, E agora estou aqui a sentir já, esta tem um cheirinho. É, esta sente-se o cheirinho. Sente-se o um cheirinho, então é partir da cola de contacto, exatamente. exatamente. Eu, se quiser fazer esta, esta colagem, da forma correta eu chego aqui, aplico, pressiono. E ao fazer isto, estou a, estou a transferir a cola para o lado lá. Muito bem. E depois volto a tirar. Tá, tá aqui, e fiquei a com cola, de cola deste este lado, este e, lado com e com de cola este. deste. Muito bem. E, e agora posso aguardar, às vezes, um minuto, dois minutos, e, e depois voltar a pressionar. Claro com roda pés não precisamos de fazer isto. Uhum. Fazemos direto e ele cola cola logo direto, não é preciso estar a fazer isto. Mas se quisermos, se estivermos a falar de peças de facto mais pesadas, ou, lá está aquela questão, uma diferença em relação à adequosa. materiais que são menos absorventes, nós aqui já, já ajudamos a, sol, a libertar o, o solvente. Ah, ok. okay. Ou seja, materiais que não são tão porosos, não é? Exatamente. No fundo depois voltamos aqui, voltamos a pressionar e colamos. Ok? E podemos deixar assim novamente? Sim, e... sim. Fica assim e... Ele depois já não sai. faz a sua secagem. Okay. Muito bem. Isto, na verdade, só é preciso quando estamos a falar de peças mais pesadas. Na prática, com rodapés e tudo isso, aplica-se a cola, encosta-se direto e não, não é preciso... Tá, até porque esta cola tem um taque um inicial muito forte, bastante okay. forte mesmo. É, nesse aspecto, acima do, do normal. Muito bem. E esta tem algum um, tipo de... de, de uh, quantos quilos é que ela dá, também diz? É... Aqui, aqui os quilos dependem um bocadinho se fazemos este, este, este sistema, por exemplo, de, de encostar e voltar a abrir, ah, faz-lhe aumentar a, a força, força inicial, força a força bem. inicial. Okay. Okay? Uma outra aplicação que, para que podemos tentar aqui, para tirá la estes ripados de madeira. Imagino que temos estas ripas para, de madeira para, para, para aplicar. Vamos chegar aqui, aplicar tipo um cordão fininho, que isto é leve. Por exemplo, aqui sendo uma uma, uma peça leve, uhum. chegamos aqui e ele fica, aplicamos. E fica colado. E agora, Pedro, tenho porque... aqui mais uma questão. Faça. Uh, uma senhora, a senhora Fátima Xavier, muito obrigada pela sua questão. A senhora Fátima pergunta uh, que tem, diz que tem um espelho colado numa parede em decalque em azulejo e, e tem que o retirar porque está cheio de manchas. Será um processo simples ou, ou há algum produto que nós possamos ter ou tem que recorrer a um profissional? Se o espelho foi colado com uma cola tipo cola e veda... Que é o que também vamos falar agora daqui a pouco, não é? Não é fácil. Não é fácil. Porque fica lá restos de cola ou porque mancha? Porque não consegue retirá-lo. Ah. A menos que consiga... Entre o espelho, se entre o espelho e a... Se conseguir introduzir tipo uma serra, uma serra de, de corte entre os espelhos um e tentar cortá-lo. Né? Nós conseguimos cortar um cole mas não conseguimos arrancá-lo. Ok. Quer dizer, um bom cole Então não qual é que seria arrancar. a alternativa? Se calhar tinha que... E, se, se não conseguir mesmo chegar lá atrás vai ser difícil. Ou seja, provavelmente vai, vai partir o espelho vai se, eu tentar, se okay, eu tentar tirar. Okay. Não vai ser fácil. o espelho depois fica também com o manchado no azulejo, não né? Teria se calhar de alterar o azulejo... Bom, isso também pode acontecer, sim. Então, estamos tá, tá, tá, tá, a, a, a aplicar aqui, por exemplo, fazer aqueles ripados de, de madeira por, todos, não é? é? Por aqui uma, depois aplicar aqui outra à mesma distância. É sempre assim, em corda, e depois deixamos aí quatro. É, aqui, a sexto, se quiser para Ah, para sabermos mais um. a medida igual, boa ideia. É, a ideia é pôr no fundo para polos iguais. Agora ponho aqui mais um. Só para isto ficar são, assim. São aplicações típicas. Neste caso é um. é um ripado, podia ser um painel. Neste caso, esta madeira, como é madeira porosa, não é? Ele dá, Sempre. Aplica, fica bem. Costa aqui. Mete aqui outra. Pressionamos. É, nunca podemos bem. esquecer da parte de pressionar não é muito importante nunca, esquecemos, nunca podemos esquecer da parte de pressionar e nunca nos podemos esquecer de outra coisa que eu aqui não estou a ter esse cuidado porque isto são peças que são novas mas que é a limpeza prévia das superfícies como é que podemos limpar então, isto, todas as colagens temos sempre que limpar e assegurar que as superfícies estão estão consolidadas muito bem o é... Uma forma, uma forma de limpar, uma forma que temos de limpar é com, com o T-Rex com com Cleaner. Cleaner Este T-Rex Cleaner no fundo é, funciona por spray. Funciona por spray em que podemos. Colocamos na zona com, e depois. Exatamente. É, imagino, com um pano. Olha, foi aqui esta. Aqui. A minha foi aquela que eu estava é, a utilizar um pouco. <risos> Aplicamos. Um bocadinho. imagino que isto quer é uma peça até metálica, onde às vezes ficam gorduras, ou o quê? A gente pega. Oh. A peça metálica tem aqui uma, por exemplo. Peça metálica. Ah, quero sim. limpar, quero assegurar que isto que está, que está bem limpo. Bem limpinho. Até porque faz também limpo. diferença depois da colagem, não é? Se não limparmos as peças. Exatamente. Nunca podemos estar a aplicar em algo que tenha poeiras, se tem poeiras. Estamos a aplicar num, num, em algo que está solto. No fundo, uma parte daquela cola vai estar agarrada à poeira, não vai estar agarrada ao material. E Ou depois, a perdemos... longo prazo, vamos deixar de ter a peça colada, não Exatamente. é? Exatamente. Muito bem. E se não tivermos o T-Rex uh, Cleaner, dá para limpar de, com al, outra de, coisa? Dependendo das situações em casa, pode-se, às vezes, com algodão, com álcool, há situações uhum, em que pode ser suficiente. Um este Cleaner tem alguma capacidade de preparar os materiais para depois a cola aderir melhor. Ok. okay? Bem, é, então. hum, é a vantagem mas, de ah, o ter. Exatamente. Mas, por exemplo, a questão de retirar poeiras e que é, é muito fácil. Isto agora, outros exemplos, são quase infindáveis os exemplos que se pode usar para este tipo de colas e vedas, por exemplo, para estas tomadas de eletricidade. Chega-se aqui, faz-se um. Uma Aí temos que ter alguma forma específica para colar. Não, aplicar aqui um, um, bocadinho, um bocadinho de cola, chega-se aqui. E colamos. Muito bem. Ficamos. Neste caso, o material até é não poroso, portanto, aqui temos a prova de que dá perfeitamente hum. para colar Isto. com esta cola de uma outras aplicações. Aqui. Aquelas calhas de, de eletricidade onde passam os fios elétricos, uma aplicação típica. É, aqui já não é madeira, mas conseguimos a mesma. Mais fácil ela fazemos pousada. na mesma. Um, um, é um cordão, um ou, ou, fazemos, não é? ou até intermitente, também podem ser assim tipo cordões, cordões intermitentes. Muito bem. Chegamos aqui. E colamos. E colamos pressionar bem a tal questão que falávamos. Veio cola por fora. Queremos Pegamos limpar. Pegamos um bocadinho do Queremos paninho, uma toalhita e enquanto ele está fresco conseguimos conseguimos limpar. Pedro, tem aqui Pedro. mais uma questão. Faça. Como aplicar o lambrim? A parede está no tijolo. Teremos que preparar a parede? A parede tem tijolo. Tem tijolo. E... Aquelas pequenas irregularidades do tijolo, se aplicarmos um cordão um bocadinho mais grosso de cola, conseguimos com, a... conseguimos com a cola preencher. Reparem que eu aplico um cordão. E dava também com a cola de montagem ou tinha que por exemplo ser com coliveda? E é... E... Porque, no fundo estamos pode a falar de um labrinho de, de madeira, pode madeira ser, com, pode -se. pode ser com, com, com a cola de montagem. Eu posso fazer-lhe um, um corte um bocadinho mais fundo para ficar mais, mais, okay. mais grosso Isso. ou ao, ao aplicar fazê-la mais, mais encorpada, não é? Deitar, deitar um pouco mais ah, de cola. Okay. E com que é para isto, tentar estabilizar a peça, não é? No fundo com isto consigo preencher mais folgas. Quando vou encostar aí isto a é uma parede que tenha irregularidades eu consigo preencher uma, uma, uma maior, um maior número de folgas, folgas. Que, que existam, ok? Muito bem. Portanto, isto, Obrigada isto é pela algo, questão, a senhora que colocou a questão. É algo que conseguimos regular com alguma facilidade, digamos assim. Muito bem. Se calhar, agora passamos então para a questão, que há pouco a senhora tinha falado dos deslejos e dos espelhos. Deslejos. Não é? é? Ainda antes disso, ainda vamos aqui a uma outra, uma outra situação. Ok. No fundo, com isto cobrimos a parte de, das chamadas escolas de montagem, ok? Com, com estes três. Tem aqui um outro eh, que normalmente se encontra na, na secção de escolas e vedas, que é este T-Rex. Antes de seguirmos agora já Sim. para a Escolas e Vedas tem aqui uma questão de, uma, de um senhor que está a perguntar qual é que é o tempo de secagem daquela escola, das escolas de montagem. Digo, a parte das colas destas de base aquosa, será, a, a secagem final a secagem final atinge-se, de facto, ao fim de 24 horas. No caso das aquosas, pode ir a 48 horas. Põe um bocadinho também se é verão, se é inverno. Ah, pois. Exemplo, nesta agora, altura, nesta altura, sei que um bocadinho é mais 24 horas, mesmo. é mais que suficiente. Muito bem. De inverno, uma casa assim mais fechada, com, uma umidade com pode, mais umidade, pode sim. demorar a 48 horas. Para a colagem final, no entanto, às vezes, não nos, não nos precisamos preocupar muito com a colagem final. Porque colagens deste género, estão aqui tão quietos e é que é como se, claro neste momento eu não devo vir para aqui forçada oh, claro estar pontos, aí a mexer mas, mais... ou, de, ou pendurar alguma coisa <coughs> logo exatamente é? mas te, já temos já tem a, a peça quieta não preciso de estar de a, a, a, a esperar que, que atingir Muito bem. agora eu vou falar uma outra situação que é imagina que nós vamos precisamos de uma colagem extremamente resistente. Uma situação, eu, eu trouxe aqui isto. Quero pôr uma estante numa parede, por exemplo, para colocar quero uma pôr, televisão, para, exemplo, actuar, ou para colocar um microondas, uma coisa pá, que vai ter ali uma ou como alguém falar há pouco, uma caixas caixa de ferramentas na, na, na arrecadação uhum. Pronto, aplicações típicas em que vai ver ali um peso bastante grande. Aí, quando houver quando houver dúvidas, o Extreme, tem Rex Extreme Express, é o é a cola mais forte que existe, em termos de resistência final. Ok. okay. Hum, Portanto, garra, é? tem, agarra mais peso, não é? Aqui eu já cortei. E em termos de força inicial, tem uma Pronto. força maior, é isso? Quero em termos de força inicial. O método correto de aplicação desta, desta cola, esta também vem com a cânula já cortada. Okay. que É para garantirmos, lá está, porque são, quando falamos de colagens muito fortes, normalmente queremos, queremos garantir que... Hum, que vem com, uh, com a certa, exatamente também, que é? aplicamos a, a quantidade correta e agora tenhas, agora ajuda-me aqui vamos segurar aqui chegamos aqui Portanto, no fundo o que eu vou fazer é, é, é para esta parte assim que é para depois levar à prateleira Portanto, vou aplicar Muito cola vou aplicar um cordão de cola aqui tanto o bico virado para, para trás chegar até Está ali, é sair. Okay. Aplico um cordão, tenho o cordão aplicado e. Ainda é que eu aqui, Uma, uma aqui, outro ali. E pressiono. Pressionamos na mesma, fazemos é mesma como fizemos de com, de com outros cabo. materiais, não é? Exatamente, pressionar bem, isto é importante. Antes garanti que, que, que as superfícies que estavam bem, bem limpas. Limpinhas, ah sim, é a parte mais importante, não é? Pronto. Apliquei um agora aplico o outro. Agora se nós depois desta cola tínhamos de deixar ainda assim secar ou já podíamos pôr alguma coisa pendurada? O correto, porque para fazermos as coisas, as coisas bem feitas, é subirmos aqui, ele diz 30 minutos. Devemos oh, aguardar 30, 30 minutos, minutos antes Muito de lhe colocar peso. Isto, com, é verdade que, a, que, que as colas já resistem, então logo uma resistência inicial bastante forte. Opá, não é? bastante forte. Mas convém sempre seguir uh, pá, uh, as, as indicações. do produto, pois. Ali é. falem aguardar 30 minutos. mas se mais ou menos a mesma distância. Isto é uma coisa que depois a, a pôr isto, convém pôr direitinho à distância correta. Claro. Com um medidor de nível ou o quê, para ter a certeza que... Pronto. Apertar bem. Pedro, já que estávamos a falar da limpeza, temos ah. aqui uma senhora que não percebeu bem... A marca aqui das toalhitas, como é que elas são? Portanto, essas toalhitas nós vendemos também na, na nossa Sim. loja, não é? Nós chamamos de Saudal Suipex XXL. Isto, no fundo, este, este saco traz 20 toalhitas em que se tiram de lá ela vem, vem isto. bem isto. Assim. Podemos Imagina limpar a mão, um pouco... podemos limpar as superfícies, Exatamente. não é? Com a imagine que eu com a cola. É, é, é praticamente imediato. Ah, e, e em termos de solventes, não, não ataca a pele, a não é afetante para a é um, é um produto casa é um nem deixa as é. de mãos gordurosas. Sim, às vezes há produtos que deixam é. e depois ficamos o dia todo com as mãos chicas. É e esse não. Muito bem. É. Outras aplicações. Há pouco limpamos isto. Podemos utilizar esta cola. Isto agora depende do peso. Se calhar nem, nem precisamos de uma cola tão forte. Podemos utilizar esta. Também poderíamos utilizar. Uh, o Essa pre... também podíamos utilizar na cola de montagem? poderíamos utilizar o prego líquido, mas imagino, fazemos uhum. isto. Mas já estamos a fazer pular. com este, aplicamos aqui um cordão, a mesma coisa. Uma casa de banho, imagina uma casa de banho, queremos pôr isto... Pois, porque a casa de banho como tem umidade, era o que o Pedro estava a dizer há pouco, Exatamente. tem que ser algo um pouco mais resistente é. uh, para uh, durar mais tempo. Quando houver mas, perigos vamos... de umidade, casas de banho, que utilizamos de facto esta, ou esta de base solvente, solvente que, que resistem, é mais forte, não é? Que resistem mais à umidade. Bem. E qual é, que é a diferença entre esta que nós estávamos a falar, que o Pedro disse, que é mais forte hum. com aquela ali vermelhinha? Pronto. Também é cola, cola e veda, é, não é? Aqui já já saímos um pouco da, da gama das colas de montagem. Já estamos a falar no mundo dos colas -vedas, e vedas, embora esta aqui seja seja na verdade uma, uma cola. No fundo porque é que existem estas colas e vedas? Uh, isto são colas de quimicamente são, são, são diferentes. No fundo são são polímeros de poliuretano. As colas e vedas são polímeros de poliuretano ou derivados do de poliuretanos, os polímeros de MS uhum. que hum fazem uma fixação, eh, além de fazerem uma colagem, conseguem também fazer vedação, ou seja, vedar okay. é a passagem de água. É como o que eu estava a dizer no início, aquelas, aquelas frechazinhas que temos quando colamos, aqueles passinhos que deixam, o veda é o melhor para poder tapar eh, as partes que não estão bem coladas, não é? Para fazer a vedação. Se, mais do que isso, estava a pensar, por exemplo, quando, no fundo aquilo que fazemos com o silicone, Conseguir o, uh, o preenchimento. Não o é? preencher de não, de não haver. Esta aqui já está cortada. De, de, de zonas que não passa água. Uh, nós, com um cola e veda, conseguimos, além de fazer a colagem, conseguimos também fazer a, a vedação. vedação. Okay. E também dão para pintar, não dão? E também não para pintar. Ou seja, temos a pintar um rodapé não. ou assim, ou qualquer coisa? Nessas peitas colas pintado. de montagem também são pintáveis. Também são? São todos pintáveis, então são. não é? Boa. São. São. Normalmente os silicones, é que já são, são. produtos que não, que não são pintáveis, mas que, que aqui não estamos a falar deles. Muito bem. É, colagens que conseguimos fazer com esta cola e que não conseguimos fazer com aquelas. Sim. É, uma, uma delas é as colagens debaixo d'água. Pois, temos okay? aqui, por exemplo, um azulejo... Debaixo d'água ou em superfícies úmidas. Mesmo numa superfície úmida não devemos utilizar as colas de montagem, devemos utilizar uma cola como o T-Rex Power. Okay. Ou, ou dá para utilizar com o T-Rex Power uma, um sítio em que tenha constante água, por exemplo, piscinas ou... Exatamente. No fundo, o que, que temos aqui é, é simular uma situação de uma piscina, neste caso aqui, eu vou ter para este lado. É o nosso aquáriozinho, mas... Ah. É, pode pode ah. até deixar lá dentro. No fundo, temos aqui uma placa, essa é só para não, para não estar a colar no vidro. Okay. Imagino ah, que quero colar aqui um, um, um azulejo. azulejo, pode ser aquelas pastilhas... Ser, se exemplo, com isto, água, isto aqui são é? aplicações típicas desta cola, deste T-Rex Power. É, pá, dá para tudo. azulejos, pedra, madeira, as tais pastilhas das, das piscinas, das piscinas é? os, os cavides, é, espelhos, que é o tal que, que já vamos, que já vamos então, ver. Já vamos também falar? Chapas metálicas em geral, etc. E isto são as coisas que existem disponíveis. Portanto, temos branco, cor de telha, cinzento. E preto. E preto. Então imagina que uma, temos uma piscina e que saiu as pastilhas, o azulejo um da um piscina. Azuejo, e, queremos, e queremos colar. Chegamos lá. É Só aplicar, não tinha cola no, no bico. Aplicamos dois cordões. E. Chegamos e dá para colar logo mesmo debaixo de água? Dá, dá para colar debaixo de água. Chegamos aqui. Pronto, pressionar bem. ter o cuidado de, de pressionar para garantir que, que, que garantimos um bom contacto. Pronto, e deixamos ficar assim. Pronto, e já Pronto. não sai mais. Já não sai mais. Ah? Calma. Não ficou bem colado? -se. Não, não pressionei o suficiente. Está aqui com o vidro, tenho que pressionar... Ou seja, se tivermos uma piscina, não precisamos estar a desencher a piscina, tirar a água Exatamente. para voltar a pôr. É só o T-Rex colar mesmo lá por baixo. Exatamente. Desmoçou. Muito bem. E, aliás, os colas e vedas também dão para, por acaso não é agora o nosso tema do workshop, mas também dão para estancar água, não é? Se tiver algum furo, algum, por exemplo, num vidro, Exatamente. também Sim. dá para estancar. Sim, aí já entramos no mundo dos colas do e vedas. E já das vedações e não tanto das colas, não é? Exato. Muito bem. Se eh, quisermos colar os espelhos, temos de ter alguma atenção. Atrás, outra questão dos espelhos. Que há a senhora, lá em casa, não esquecemos, fez essa questão dos espelhos. Colagem dos espelhos tem, tem características especiais. Os espelhos eh, obrigam a utilizar produtos próprios. Um cola e veda normal não, não deve ser usado para colar um espelho. O um espelho, muito bem. Um cola e veda... Tu, Mas porquê pode manchar? Porque a gente aplica aqui os cordões e muitas vezes depois aparece ah, deste lado uma mancha isso. mais tarde no, no espelho. Então devem ser utilizados produtos próprios. Há, uma, há umas colas próprias para espelhos, que indica mesmo cola para espelhos. Ou, no caso do T-Rex, está indicado para... Hum, para colar o T-rex Power consegue-se colar espelhos sem criar essa mancha. Muito bem. bem o que é que fazemos? Aplicamos também em lá está também, os é? tais cordões verticais. Eu diria que aqui dois cordões é suficiente. Aplicamos dois cordões verticais e, e pressionamos. A questão de ser cordões verticais, a tal questão, numa casa de banho, se houver, a umidade, se não houver é? umidades é a passar por trás, elas escorrem e não ficam acumuladas no... Se colássemos, do, no é por Ibero. exemplo, no, no, de forma diferente, poderia depois cair, não é? o espelho, por causa de não passar o ar, ou não? Não, não é que é isso, mas, mas no fundo depois começava a haver acumulação de água e depois ah. de bolores, e depois viria um bolores, aqui é na parte de trás que também pode atacar a, a parte o do, espelho, do não é? de atrás. O Tem aqui também mais uma questão de uma senhora que pergunta: uh, e se uns, se uns anos mais tarde eu quiser retirar as prateleiras ou outra coisa, como se faz uh, e dá para tirar sem estragar a parede? sempre agora temos aqui estes. Imagina isto aqui não é? e depois quero tirar, já passado uns tempos já não queríamos mais. Como é que é difícil, não se consegue. Portanto, se nós não quisermos... se consegue. Porque tem que -se... Tem, tem que se arranjar uma forma de conseguir. De, de, de, de, de, de, de, de conseguir tem que ser conseguir mecanicamente, conseguir não é? Como é, é mecanicamente. Acaba por. Uh, isto, no fundo, vai atacar a parte mais frágil. Eu diria que não é metal, normalmente será mais na parede. Okay. Imaginem que estamos a falar de paredes, uh, uma parede pintada. Vai ser a tinta, de certeza. O momento é? mais, mais frágil vai ser a ligação da, da tinta. Isto também, cuidado. que temos sempre que pensar que o elemento... Vai haver sempre um elemento mais frágil na, numa colagem. Ok. Uma parede pintada será sempre a ligação da, da, da tinta à parede. Porque, pelo menos a, a nível deste tipo de colas, uhum. serão sempre serão sempre mais fortes. Muito okay? bem. Portanto, temos que ter atenção, se calhar aqui neste caso, se quiséssemos tirar futuramente, não não colávamos. Se calhar, precisávamos outra opção para furar, por exemplo. Para furar. Também, mais tarde, queríamos tirar, pois, temos lá os furos. Fudos, é é? Tanto, é, temos sempre... Uh... no fundo Algum quando, quando fazemos uma união estamos a, a, a, a de facto, com este tipo de colas fazemos uma, uma ligação entre uma superfície e outra e quando retirarmos alguma coisa vai vai ter que e sim, imagino temos mesmo, mesmo, mesmo que tirar, apesar de ficar lá defeitos. Como é que podemos fazer? Uh, uh... É de facto, mecanicamente arranjar a forma. Com x-ato? Não, com o x dificilmente vamos conseguir cortar. Se oh, estivesse okay. aqui alguma folga uhum. e com o x entre conseguimos cortar. A tal, a okay. bocado daquela questão que respondemos há pouco, não foi? Okay. mas uhum. se estiver muito encostado, com, com uma lâmina, não consiga passar. Se conseguir passar alguma lâmina, conseguimos cortar. Com um bocadinho de paciência, atenção que não é assim fácil, sim, sim, sim. mas consegue-se. Uh, senão uh, não se consegue não se consegue pronto fica difícil muito bem uh, se calhar para terminar ainda não passou meia hora mas para, para, também para não para não deixar isto a meio uhum. podemos depois aplicar a, a a prateleira a prateleira em cima no fundo o que é que fazemos se quisermos agora pôr aqui uma prateleira a ah, colar ainda aqui em cima mais não é imagina isto aqui estas isto é duas uma podemos só pousá-la ou podemos colá-la muito bem. Se quisermos mesmo colar... Se quisermos, aqui, se quisermos mesmo colar, zona, vamos aqui colar em a cima. Colar aqui nesta zona. ficamos aqui, okay. a mesma coisa, vertical, o bico para trás. Neste caso iríamos buscar um escadote. Okay. Colamos aqui à superfície e depois metíamos logo a madeira... Encaixada, não é? Temos já aqui encaixada. Exatamente. E depois pousamos. Por exemplo, com este tipo de colas, estas colas e vedas, uhum. nós aplicamos a cola e imediatamente podemos pousar as peças. Não precisamos de tempos de secagem. Muito bem. E em geral não se deve deixar passar mais do que uns 5 minutos ou quero é, entre a aplicação da cola e a união das, das peças. Neste tipo de, de colas. E agora? Pressionamos um bocadinho na mesma, não é? Aqui que meter esta placa não está a encostar completamente. Fica aqui. Pronto. Muito bem. Agora, Pedro, se eu quiser... Agora podemos acabei... ir buscar uma televisão. E meter e podemos aquecer. já pôr aqui a televisão. <risos> Boa ideia. Agora queremos... Uh, acabei de fazer as minhas colagens todas, mas não quero que o material seque, é? porque essas colas ainda dão para mais a quantidade. Como é que eu hum. agora consigo fechar bem e selar bem tudo para poder utilizar uma próxima? Então é assim, o método ideal é não retirar o bico. Ou seja ah. deixar ficar com, com o vidro de preferência aqui por acaso já está mas se não se não estivesse assim com o produto aqui de fora uhum. meteríamos aqui mais um bocadinho e de, de, pa, deixaríamos tapar, um, um, não é? é um bocadinho no fundo é para o próprio a própria cola fazer a vedação okay. Okay. nestes casos que trazem a tampa pá, agora chegamos garantimos que temos cola aqui e fazemos isto e Isso é suficiente depois para já. Não se Isto para é suficiente para guardarmos a cola num local tá, minimamente que não seja demasiado, eh, demasiado quente. Portanto, convém pôr num local de mais fresco mais possível. Fresco. Eh, enfim, como é que no fundo estas colas, no caso desta do T-Rex Power, ela funciona por reação com a umidade do ar. Okay? Então o que é que vai acontecer? Vai sempre entrar aqui ar que vai que vai fazê-lo começar a polimerizar e a endurecer. Uhum. Okay? Isto vai começar a endurecer por aqui e vai continuar por aqui abaixo. Ok. Este processo de endurecer isto tudo demora aí uns ah, uns três meses, também depende se ser é verão, sem é inverno, mas aproximadamente uns três meses. Se eu não voltar a utilizar isto durante três meses, ao fim de três meses, isto estará provavelmente seco, mais ou menos até aqui. Já não consigo utilizar esse... Não, consi... consigo? na verdade consigo, pego nisto, o que é que eu faço? Okay. Deito isto fora e utilizo outra, outra câmara. Ah, okay. Okay? Uhum. Ou então, se tu, com um bocadinho de paciência, também posso retirar este que está seco, retirá-lo daqui, que ele separa-se, que isto é feito num material polietileno, que não é, é que a cola não agarra, ah, consigo retirá Consigo puxar e voltar a utilizar. E voltar a utilizar. Bem. Se por acaso ele já começou a secar aqui dentro, já secou uhum. aqui, então aí é que já não há nada já não a fazer, fazer. É. tanto o segredo é não deixar que cola aqui nesta zona é assim é. terminou o objetivo o trabalho... é que não chega a secar aqui é terminar o trabalho fazemos logo isso não é sim temos tempo podemos trabalhar à vontade que não é assim um processo tão tão rápido se quisermos também uma, uma coisa que se pode fazer é ao fim de um, enfim, se quisermos ter esse trabalho ao fim de uns três meses uh, num não um, não vamos precisar da cola, mas se nos lembrarmos e quisermos fazer isso, renovamos o produto que está aqui. Ah, E okay. aguenta, aguenta mais três meses. Muito bem. Pedro, tenho aqui mais uma questão. Posso. Como se retira os excedentes da cola que fica no caso da última que está a aplicar? Portanto, a última deve ter sido estas aqui. Estas aqui, exatamente. É com, com a é mesma coisa. Não é a mesma Sempre coisa. Com, as com isto. Neste caso, como não até... deixámos muito tempo, conseguimos, não é? Em conseguimos. Ainda usar. Boa. Se quiser. Se... Ainda conseguimos porque ela ainda está ainda está fresca. fresca. O segredo é não deixarmos de Podemos até com uma espátula. cara aqui numa espátula, nesse caso não é uma espátula. Com... Ah, colocar é, uma, a pontinha uma, uma, da espátula, não é? é? com. Ficamos aqui. Portanto, e não fica um mais limpinho. Isto. Pode ser uma espátula, pode ser tipo assim uma chave de fendas. Uma chave de fendas normalíssima. Uhum. Imagina só tirar aqui mais um bocadinho deste lado. É fácil. Enquanto está fresco, é fácil. E assim ficamos com o nosso trabalho limpinho. Exatamente. Okay. Muito bem. Pedro, em relação agora aqui, voltamos aqui a uh, fechar a nossa, a nossa cola. Uh, existe mais alguma técnica para não deixar secar ou é sem pressa de utilizarmos é, fundo, a cânula? No fundo é isso. É, e guardar isto num local... Uh, que não seja que quente. não que não apanha tanto calor. Porque elas, o calor faz com que aumenta, acelera a reação. Muito e isto bem. é válido para isto para este e para estas colas também. Por exemplo, estas aqui que não têm cânula, podemos pôr aqui... Pois, porque um, esta não traz tampa, não é? não traz tampa. apenas para que um bocadinho de fita cola, também ajuda uhum. a, não, a não ter tanto contacto direto com o ar. No fundo, a ideia Muito é bem. Essa. Pedro, Quem? aqui nos últimos minutinhos que temos ainda do workshop, hum. não sei se quer dar aqui mais uma indicação assim importante, alguma coisa tenha ficado ainda por dizer, mas que querem referir, aqui nos últimos momentos? Pronto, aqui no fundo, selecionar a cola ideal, ok, eu sei que às vezes não é assim tão fácil quanto isso, mas basicamente aquilo que temos que pensar é, as peças encostam ou não encostam, precisamos de uma cola que tenha corpo ou não tenha corpo, uhum. isso é uma coisa fundamental. Depois, que tipo de peças é que estamos a colar? Se estamos a colar peças que, em que as duas são não absorventes, mas em claro, seja, uma chapa que... com outra chapa, uma chapa com outra chapa grande. Exatamente. Que não são é curosos. preferível utilizar colas que não, em que não haja liberta, em que não seja necessário eh, haver uma evaporação, seja de solvente ou seja de água, ou seja, devemos ir para colas reativas, colas como um colo -e cola e veda. Muito bem. Porquê? Porque estas colas não funcionam por evaporação, elas reagem com a umidade do ar uhum. e não precisamos que haja nada a, a libertar-se. Se estamos a falar de materiais porosos ou peças pequenas em que, enfim, uh, uh, facilmente temos por onde evaporar o, o solvente, seja ele solvente ou seja a água, uh, podemos utilizar as colas de montagem. Muito bem. É, de uma forma assim resumida Portanto, é olharmos é para o nosso ideia, projeto, ó. vermos que materiais estamos a usar, os pesos... São por ossos, não são. E depois as condições que vão estar, se é no exterior, se é no interior, pois, Esta parte questões. também é muito importante, portanto, sendo que estas não todas para interior e exterior, não é? Ou as de montagem as de, não. As de base aquosa, estas duas serão as, mais para interior e estas aqui estas são solvente para, para para para exterior, também para exterior. para exterior. todas elas exterior, Muito bem. Pedro, okay. acho que o workshop foi aqui super completo. Conseguimos uhum. falar das colas de montagem, cola e veda, várias uh, superfícies, colamos ainda debaixo de água. Penso que as pessoas lá em casa ficaram super esclarecidas. Pronto. Obrigada, e Pedro. Quando, e quando houver dúvidas, venha ao Romerlan exatamente, e Exatamente, venha ser Paulo Romerlan e também se houve alguma pergunta que colocou que não foi respondida, não se preocupe, nós iremos aqui responder. O Pedro vai nos ajudar também com esse trabalho. Pedro, okay. muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no nosso espaço workshop da casa. Até uma próxima. Eu okay, que agradeço. A todas as pessoas que tiveram a assistir, muito obrigada por ter assistido, por ter estado aqui este momento connosco a aprender qual é que é a cola correta para o seu projeto. Um, Fica atento porque no próximo dia 2 de julho teremos mais um workshop da casa em live streaming com o tema meus móveis com chalky paint. Por isso.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 Recordo mais uma vez que pode também assistir aos nossos workshops da casa presenciais nas nossas lojas, tem que ir ao nosso site, faça a sua inscrição, estamos lá prontos para o receber e para, em vez de assistir lá em live, poder também assistir a nossa companhia e uh, conhecermos também, temos muito gosto que venha até às nossas lojas. Muito obrigada também uh, agora da minha parte, agradeço por esta companhia mais uma vez, muito obrigada e até à próxima!